E aí, gente profunda? Hoje eu tô aqui pra conversar contigo sobre o poder oculto do manjericão. Às vezes a gente olha pra uma planta e acha que é só um temperinho inocente, mas ela tem muito a nos ensinar. Então fica comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! Algumas pessoas, quando passam por uma planta né, na natureza, não têm ideia do que ela representa, do que ela é, da energia que ela tem e do quanto ela pode nos ajudar. Às vezes, né, em instituições bancárias, assim, eu vejo vasos com lírio da paz abandonados, as pessoas passam por eles e nem dão bola, e eles estão ali para equilibrar a energia daquele ambiente, onde as pessoas pensam em tanta coisa, têm um psiquismo pesado, sempre preocupados com problemas, né, com preocupações, com coisas para resolver. Normalmente, quando a gente vai ao banco, a gente sente um peso na energia porque só tem gente preocupada lá dentro. né? Quem é muito rico não vai ao banco. O banco vai até a pessoa. Então, normalmente, né, essa energia uh, de bolsa de valores, de banco, de operação financeira, é uma energia tensa mentalmente. E as plantas ajudam a equilibrar. Qualquer ambiente se equilibra com as plantas. Tanto que, as pessoas que moram né, num lugar mais retirado da cidade, num lugar mais rural, que estão cercadas de plantas, que estão cercadas de ervas, elas costumam ser mais tranquilas. E as pessoas que moram nas grandes cidades costumam ser mais estressadas, porque tem pouco contato com a energia das plantas. Então, de um modo geral... Né, como o verde é a cor do equilíbrio e a cor predominante no reino vegetal é o verde, a gente pode dizer que a missão das plantas é equilibrar as emoções dos seres humanos, é equilibrar o planeta Terra como um todo. Então, entre todas as plantas que tem no mundo, a fitoenergética, que inclusive é o nome desse canal, né, onde você está inscrito, se ainda não está se inscreve, porque aqui a gente tem muito conteúdo bom sobre as plantas. A fitoenergética é um sistema de cura natural e ela estuda a energia de 118 plantas que, combinadas em compostos, conseguem equilibrar e restaurar a energia que a gente vai perdendo ao longo do dia em brigas, discussões, problema para resolver, notícias ruins, diagnósticos ruins. Muitas vezes a gente precisa lidar com tudo isso e a gente vai perdendo energia e as plantas repõem essa energia que a gente perde. E dentre essas 118 plantas que a fita energética estuda, hoje nós trouxemos aqui o manjericão, porque ele tem um poder oculto incrível. O manjericão, ele irradia energia mental, então ele abastece a sua mente com ideias, com criatividade com foco e, principalmente, ajuda a acelerar o processo mental de materialização. Sabe quando você pensa numa coisa e planeja para aquela coisa acontecer? O manjericão acelera esse processo. E já já vou ensinar um truquezinho se você quiser acelerar algum desejo que você tenha, ok? O manjericão também atua na frequência da verdade. O que, que isso quer dizer? Que o manjericão, ele doa energia de verdade. Energia da verdade. Então, eu vou ensinar uma coisa aqui que você pode fazer para ver se uma pessoa é mentirosa, tá? Se você está desconfiado, desconfiada que alguém anda mentindo muito para você, pega uma mudinha como essa, assim, num vasinho, pode ser até menor, e dá de presente para a pessoa. Se o manjericão morrer abruptamente, é porque a pessoa é mentirosa. Porque ele, na tentativa de doar a energia da verdade para aquela pessoa, secou até morrer. Então, as plantas, elas não têm limite. É, elas são subservientes à hierarquia dévica, né? E elas se doam até morrer. Elas têm uma missão, elas cumprem a missão delas. Então, ah, a minha missão é doar a energia da verdade. Então, eu vou me doar até me acabar. Vou me doar até morrer. É isso que o manjericão faz perto de pessoas né, que não costumam falar muito a verdade. E aqui no livro da fitoenergética tem as informações sobre as outras plantas, mas eu vou falar para vocês aqui sobre o manjericão. Qual é a função do manjericão então na fitoenergética? Né? É abrir a consciência para enxergar o que está errado, ele estimula a busca da verdade a qualquer preço e abençoa as escolhas e decisões irradiando energia mental. Então isso é o que o manjericão faz. E o que eu vou ensinar para vocês é uma espécie de ritualzinho, uma simpatiazinha que ajuda a atrair as coisas mais depressa. Lembra que eu falei que eu ia ensinar um truque que a gente usa para acelerar a sua energia mental e conquistar as coisas mais depressa? Então, é assim, você vai pegar um vaso como esse. O manjericão precisa estar fresco, ok? Ele pode ser um galho recém-colhido também, não tem problema. Aí, você vai colocar o manjericão na altura do seu sexto chakra, que é esse ponto entre as sobrancelhas. O galho dele, o, a ponta dele tem que estar alinhado aqui com o seu sexto chakra, certo? Aqui, ó que tá alinhadinho. Aí você coloca o manjericão alinhado e você vai falar pra ele. Você pode falar mentalmente, mas se você usar a sua voz verbalizando, fica mais forte, ok? Você vai falar o seguinte. Manjericão, meu amigo, traz agora o meu pedido. Simples assim, tá? Manjericão, meu amigo, traz agora o meu pedido. Eu já vi várias pessoas fazendo, já vi o Bruno Jimenez fazendo e... Às vezes, assim, ó, a pessoa recebe uma mensagem no celular, recebe uma ligação minutos depois, exatamente com aquilo que ela pediu. Quando você fizer isso, você tem que pensar naquilo que você quer, certo? Então, manjericão, meu amigo, traz agora o meu pedido. E aí você sopra ele depois. Como se ele levasse o seu pedido para o universo, certo? Manjericão, meu amigo, traz agora o meu pedido e sopra para que a energia dele vá. É isso, é muito simples. E se você ainda não conhece a energia das plantas, veja os nossos outros vídeos que estão aqui no canal da Fita Energética, entra para o nosso grupo do Telegram, Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que é muito mais seguro. A gente vai deixar aqui embaixo um link para você entrar no grupo da Fitoenergética no Telegram. E não se preocupa que não é aqueles grupos de bom dia, boa tarde, boa noite, tá? É um grupo onde nós monitoramos e só nós postamos conteúdos. Nós, da Luz da Serra, postamos conteúdos lá dentro sobre a Fitoenergética. Ok? Então entra lá, se cadastra para você receber mais notícias como esta, né, para você receber mais receitas como essa. E faz a receitinha do manjericão que eu tenho certeza que você vai realizar muita coisa na sua vida, tá bom? Grande beijo, muita luz e até o próximo vídeo.